O NB, foi assim que a conhecemos, repleta de pessoas, alegre e vibrante. Houve uma grande mudança. No pedido de fala, nos momentos de trabalho, e diversão, é... muita coisa mudou. Mas embora tenhamos nos surpreendido com várias dessas alterações, Outras, nem tanto. Porque para quem já era responsável por desenvolver e ofertar ações educacionais integradas à tecnologia e comunicação, este novo cenário fortaleceu uma missão. Promover a educação à distância e o uso de tecnologias na educação. Essas transformações ajudaram no reconhecimento do trabalho de quem se dedica muito para superar as distâncias, ao conectar pessoas, democratizar o conhecimento e tornar o mundo mais acessível para quem precisa. Desde o início, nós entramos em ação para que a comunidade sentisse que não existe distância para a educação. A educação continuou realizando sonhos e criando possibilidades. Criamos conteúdo, planejamos e desenvolvemos o melhor para que você seja o seu melhor em qualquer lugar do mundo. Voltamos nosso aprendizado para o seu futuro. Construímos diversas formas de nos aproximar com criatividade e tecnologia. A verdade é que nesses últimos anos nós crescemos e amadurecemos com tantas mudanças. E não vamos parar por aqui, queremos fazer mais por toda a comunidade acadêmica. E a propósito, já que estamos falando tanto de mudanças, é com grande satisfação que apresentamos a você um novo espaço do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Saiba que continuaremos oferecendo o nosso melhor em um ambiente de trabalho mais moderno, espaçoso e seguro. Esperamos contribuir cada vez mais com o crescimento da nossa universidade. Nossa equipe continuará navegando rumo ao ensino e aprendizagem sem fronteiras. Seja bem-vindo!